Leituras Espíritas apresenta Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Quill, pelo espírito Josué Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais: influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O LIVRO DOS ESPÍRITOS, QUESTÃO 459 Com gratidão aos médiums, amigos e irmãos em Jesus, que com bondade uniram seus corações ao meu nas reuniões mediúnicas de psicografia em que esta obra se edificou. que eu CAPÍTULO 1.1 A MOÇA DO MEIO PRIMEIRA PARTE Qual delas? A pergunta, feita com jocosidade e extrema arrogância, trazia em si um desafio. Com efeito, Leônidas se dirigia a outros dois colegas de serviço, Pedro e Moacir, todos displicentemente acomodados nas confortáveis cadeiras em volta da mesa. Algumas vezes, quando terminava o expediente, os três se reuniam em uma lanchonete qualquer para bebericarem algo ou mesmo para lancharem. O local desse encontro era escolhido cada vez por um deles. Naquele, do ponto estratégico de sua mesa, podiam apreciar a passagem das várias moças que, àquela hora, igualmente terminavam o trabalho e se dirigiam para casa. Quando as três jovens do outro lado da calçada passaram por eles, Leônidas mais uma vez demonstrava sua irresponsabilidade quanto aos sentimentos alheios, pois sem sequer jamais ter visto aquelas moças, fazia delas objetos de infame divertimento. Sabia-se bonito, talvez bonito até demais e com a vaidade insensada desde adolescente por seus próprios familiares, tornara-se um conquistador barato. Não que haja conquistador caro, posto que qualquer um que viva só de ou para conquistas certamente chegará ao dia em que passará a viver de ou com derrotas. Não era a primeira vez que fazia aquilo. Quando ocasionalmente Alice se reunia com seus amigos, gostava de os desafiar, como agora. Atenção, um de vocês. Me aponte qualquer mulher que passar por aqui e se dentro de cinco minutos ela não me der um beijo no rosto, eu pago sua conta. Mas se for beijado, quem terá que pagar minha despesa será aquele que indicou qual delas. Os amigos, intimamente até irritados com tanta petulância, arriscavam. Ficavam examinando as mulheres que passavam e quase sempre escolhiam uma jovem que fosse bonita e que estivesse bem vestida. Pedro se aventurou e, quando as citadas três jovens passaram por eles do lado oposto da rua, indicou-a no meio. Imediatamente, Leônidas se levantou e foi na direção delas. Logo as alcançou e, colocando-se na frente delas, de forma a barrar-lhes o passo, disparou. — Por favor, me deem um minuto da sua atenção. Meio minuto. As moças não gostaram daquela atitude inconveniente e amarraram a cara. Leônidas, bem treinado nisso, não se deu por vencido. Expressando angústia, disse em tom de súplica. A questão é de doença grave, é que... Ah, é sobre minha irmãzinha. Antes que as três pudessem esboçar qualquer reação, injetou mais sofrimento no semblante e emendou. Eu e minha irmã somos órfãos, e, e ela precisa ainda hoje ser internada num hospital, pois está passando mal. Nem trinta segundos haviam se passado, e no íntimo das três moças, os seguintes sentimentos haviam visitado a alma delas. Um homem desconhecido, mas de extrema beleza, estava diante delas. Devia ser solteiro, pois não tinha aliança em nenhuma das mãos. Trazia muita angústia na face, na voz e na postura. Aparentava estar muito aflito, pois tinha irmã com doença grave. Tão jovem e já era órfão. Todo mundo sabe, sem que sejam necessários estudos psicológicos ou outras explicações, que as mulheres, invariavelmente, trazem da personalidade um permanente sentimento maternal que as induz a proteger os desvalidos, sejam eles quem forem. Se nem sempre agem no sentido de prestar auxílio a todos eles, isso se dá em razão de que igualmente possuem um oculto senso de análise que lhes adverte quando alguma coisa não é o que parece. Com efeito, a intuição feminina é quase infalível. Mas, no caso de Leônidas, o magnetismo que exalava de sua presença tinha o condão de anular essa poderosa arma feminina fosse com adolescentes, jovens, mulheres de meia-idade ou mesmo senhoras idosas. Pelo menos, a maioria delas. Sua beleza agia qual anestésico sobre esse dom natural das mulheres nem ele mesmo conseguia explicar como é que isso acontecia. Mas, se acontecia, isso não havia a menor dúvida. E, quando possível, disso sempre procurava tirar proveito, pouco se importando com as consequências. Afinal, quantas vezes ele já praticara esse golpe e sempre vencera? Com a confiança própria dos vencedores de muitas batalhas e jogando muito mais com sua indiscutível beleza, dirigiu-se particularmente à moça do centro do trio, aquela que havia sido indicada por Pedro. Posso lhe pedir uma caridade? Leônida jogava muito bem com as palavras. Sabia que a palavra caridade tem um altíssimo potencial astral. Empregá-la em vão... Outro dos seus equívocos. A jovem sentiu um calor percorrer-lhe dos pés à cabeça, e, embevecida por ter sido distinguida com a escolha daquele homem encantador, desguarneceu-se de suas defesas, mas, também se sentindo muito vaidosa, respondeu. — Mas nem o conheço. Não sei se vou poder lhe ajudar. A resposta já punha a mostra que se tratava de uma pessoa de limitados recursos financeiros. Contudo, não excluía a possibilidade do auxílio. Leônidas, apontando para seus amigos, foi direto ao ponto. — Está vendo aqueles dois rapazes sentados do lado de lá da rua? — Sim, estou. — São meus amigos. Tem posses, mas são mesquinhos. — Como? — Explico-me. Pedi a eles mil reais emprestados para internar minha irmã. Sabe o que me responderam? — O quê? — Ah, não sei se devo dizer. — Diga, diga. — É com relação à sua pessoa. — Comigo? Mas o que pode ser se também nunca os vi? Na mesma hora, a jovem pensou. — Claro que é porque sou a mais bonita. — as duas amigas também de pronto imaginaram. — Por que não eu? Leônidas cruzou as mãos, apertando-as nervoso, e respondeu tímido. — Ah, tenho receio de dizer o que eles... — Por quê? O que é que eles falaram e ainda por cima sobre mim? — Eles me disseram que emprestam o dinheiro desde que você me dê um beijo no rosto, ao menos um beijinho. — Eu? Mas por que eu? — Em primeiro lugar, porque são insensatos e responsáveis. Em segundo, acredito que por causa da sua beleza. Leônidas sabia que seus amigos haviam escolhido aquela moça, porque das três era a mesma que tinha melhor aparência, isto é, era a mais bonita, e com certeza a mais difícil em concordar com aquela coisa ridícula. Era aí que se enganavam sempre. Novamente, jogando com a experiência que acumulara pelo uso, equivocado o uso dos próprios dotes físicos com que o brindara a natureza, Leônida sabia perfeitamente que uma mulher bonita, qualquer mulher, já ouviu milhares de vezes e da boca de milhares de pessoas que é bonita. Ora, naquele caso, a jovem nem sequer precisava que Leônidas lhe dissesse, mas tinha como certeza de que fora escolhida justamente por ser a mais bela das três. E isso, obviamente, a colocava em vantagem sobre suas amigas diante daquele verdadeiro pedaço de mau caminho, segundo popularmente se diz sobre alguém bonito, mulher ou homem. As colegas não estavam gostando nada do que estava acontecendo. Era evidente que ambas haviam sido postas à margem de qualquer interesse do moço lindo, e isso fazia com que estivessem até um pouco irritadas com ele. Mas a amiga não dava sinais de que pensava como elas. Aliás, adquirindo áreas de coquete, fingiu ter ficado ofendida. — Quem eles pensam que sou? — Nunca me viram e fazem uma coisa dessas? Leônidas, então, elevou o charme à potência máxima. Você tem toda a razão. Eu não devia ter atrapalhado vocês. Perdoe-me. Novamente, dois apelos sentimentais. Concordar integralmente com o que diz a outra pessoa e pedir perdão por eventual constrangimento. Abaixando a cabeça, no típico sinal dos derrotados, simulou um retornar para a companhia dos amigos. As duas amigas ficaram embaraçadas e, mais por compaixão do que por delicadeza, murmuraram a uma sua voz. Não foi nada. Mas a escolhida teve outra reação. Fazendo um cálculo instantâneo, deu-se conta de que um simples beijinho seu valia mil reais e proporcionou a Leônidas o um empréstimo dos tais mil reais. beijou na face delicadamente. Julgando-se vitoriosa, olhou para os amigos dele e pôde captar-lhes o espanto. O beijo, embora de muita leveza, nem por isso deixava de estar emoldurado também com sensualidade, pois o sangue aflorara aos lábios e ideias à mente. Os olhos dela brilhavam e quase soltaram faíscas ante o demorado olhar que Leônidas dirigiu-lhe, pleno de sedução. Não se despediram. Leônidas deixou-as e retornou à mesa da lanchonete. As três se foram. Ele, como de costume, tinha a convicção de que jamais as veria. — Bem... Razão tem todos os conselheiros, encarnados e principalmente desencarnados, quando proclamam o quanto são perigosas as tentações da fortuna e da beleza. Muitos, ao ouvir esses alertas, espantam-se intimamente e pensam, Como eu gostaria de viver perigosamente assim? Desconhecem que o maior problema da riqueza é o fato de que quase todos os ricos não têm noção da fatuidade dos bens terrenos, cuja posse material é efêmera, precária, transitória. Se a fortuna é derivada de heranças, aí então o problema se agrava, posto que quem a detém não teve sequer o mérito de trabalhar pela sua conquista. Ninguém gosta de se lembrar de que nasceu despido, e muito menos ainda ousa imaginar como é que voltará para o lado de lá. Levando o quê? O dinheiro tem tantas aplicações, mas a humanidade tem como certo que dentre elas, a melhor de todas, é proporcionar mordomias, prazeres, poder, enfim... É tido como real o fato de que os rios correm para o mar, isto é, dinheiro chama dinheiro. Quem já tem, ganha sempre mais. Poucos talvez tenham se dado conta de que existe um roteiro existencial, pré-traçado antes do nascimento, daquele que vai dispor de altos valores. Como tudo, mas tudo mesmo, pertence a Deus, qualquer tesouro não passa de empréstimo que, como tal tem de ser devolvido, e com prestação de contas de como o empregou. Jesus sabia muito bem dos arrastamentos da fortuna e de como as reencarnações daqueles que serão ricos na terra são preparadas. Sintetizou esse importantíssimo conhecimento na parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30 Quanto à beleza, o equívoco ainda é maior. Julgando pela aparência exterior, a humanidade decretou que a harmonia dos traços fisionômicos e a perfeição do corpo formam o padrão do belo. E nos tempos atuais, a busca desse padrão atinge as raias do absurdo, o que é testemunhado pelos salões de beleza, pelas clínicas de estética, pelos consultórios de intervenções cirúrgicas plásticas, pelas academias de ginástica pelos retiros, os chamados spas onde o tratamento é passar fome, ou ainda pela quantidade infinita de cremes, pomadas, loções e não sei mais o quê. Tudo para que a beleza seja o produto final. Quem se preocupa em saber se são bonitos o coração, o pâncreas, os rins, o fígado, a vesícula, o estômago, o baço, os pulmões, etc., etc.? E, com toda certeza, os órgãos internos são infinitamente mais importantes para a vida do que a cor dos olhos, o formato do rosto, a maciez ou o bronzeado da pele, a forma do penteado o maior delineamento das curvas, etc., etc. Mas nada se compara à invisível beleza espiritual que emana das virtudes, tais como a humildade, a compaixão, a fé, a resignação ante os embates da vida e, muito principalmente, o amor ao próximo. Não era para falar tanto da riqueza e da beleza... Voltemos primeiro às três moças. Quando deixaram o rapaz bonito, duas já logo esqueceram -se e se preocuparam, isso sim, cada uma, com a condução que as levaria de volta ao lar depois de um dia de serviço. Nenhuma delas sequer imaginou que sua amiga sentia-se como que em exposição numa torre bem alta, sendo cortejada por uma multidão de servos, cativos de sua beleza... Tanto ou mais pródiga do que a do bonito rapaz, que havia pouco beijara. Quanto a Leônidas, conquistador compulsivo, depressa esqueceu a moça do meio, desconhecendo que o coração é um guardião de emoções e não se brinca com isso. Pela sua mente jamais passou, em todas as suas conquistas, inclusive esta última, o menor pensamento de que aquilo poderia machucar a alma das suas vítimas. Para ele, tudo não passava de uma brincadeira bem divertida, sem nenhum comprometimento. Nada mais que isso, uma simples diversão, aliás, de curta duração, pois nem se lembrava da fisionomia de nenhuma das moças às quais aplicara tão irresponsável investida. Quando voltou à lanchonete, seu ar de vitória dispensava palavras. Seus dois companheiros, mais uma vez, não estavam nada contentes com aquela irritante e repetida demonstração de poder sobre as mulheres. De alguma forma, sentiam-se inferiorizados, humilhados, fazendo o papel de bobos. Pagaram a conta e, com palavras curtas, se despediram do serial conquistador, prometendo a si mesmos que não voltariam a participar daquela bobagem. Estavam já cansados daquele ridículo que, afinal, sempre sobrava para eles. Leônidas dirigiu-se à residência de Renata, sua namorada, via já quase um ano. Interessante o fato de que ele, podendo por sua futilidade e beleza, escolher como namorada qualquer mulher, dentre as mais belas, se enamorara perdidamente pela jovem, bonita, sim, mas não tanto o quanto outras que tivera. Renata tinha algo muito superior à beleza física. Simpatia radiante, excelente caráter e doçura natural nos gestos e nas palavras. Moça simples de classe média, morava com os pais e os irmãos. Desde que Léo a conhecera, algo inexplicável o levara a ficar pensando nela por muitos dias, até que, não mais podendo resistir a essa atração, procurou-a, e iniciaram um o namoro. Na verdade, foi imediato o amor recíproco deles. Ela também trabalhava durante o dia. À noite, cursava filosofia. Em ambos os endereços, Léo a levava. Aqueles rápidos momentos que separavam o término do serviço profissional com o horário do início das aulas, ela e Leônidas aproveitavam para se encontrarem, e, mesmo com pressa, verem-se e se acarinharem. Leônidas levava Renata à faculdade e depois ia para sua casa. Uma ou outra noite ia ao clube de xadrez, onde era considerado o melhor em xadrista. Mas também o mais detestado, pois sempre achava um jeito de humilhar o parceiro antes de proferir o fatal xeque-mate. Naquele dia, ao se deitar, sentiu um levíssimo e distante torpor. Adormeceu logo. Sonhou que era noite e chegava a um sítio estranho de pouca iluminação e, logo adiante, havia uma caverna na qual ele deveria entrar. Um vigia mal encarado dirigiu-se a ele desrespeitosamente. — Primeiro vamos jogar xadrez — Nesse jogo, Léo se julgava imbatível, ou, pelo menos, muito forte. Jogaram, ele com as peças brancas. O mal encarado fazia seus lances e olhava fixo para Léo, aguardando a jogada dele. Nesses momentos, Léo não conseguia concatenar as ideias e, quando acabava de fazer sua jogada, logo percebia que não tinha sido a melhor, mas, ao contrário a pior. Resultado, perdeu feio. Aí o medonho vencedor ironizou. — Você que vive tripudiando quando ganha, que tal sentir o gosto da derrota? Aliás, você não passa de um enganador no xadrez e na vida, além de se julgar o homem mais bonito do mundo, hein? Pois olhe-se aqui neste espelho. Leônida sentiu um calafrio percorrê-lhe todo o corpo e, do alto da sua superioridade, autoconferida, ali, ao menos por sua beleza, retrucou: Amigo, eu não preciso de conselhos e muito menos de espelhos. Oh, parece que estamos diante de um poeta também. Não me aborreça, desapareça. — Sim, sim, você, além de muito bonito, parece que gosta das rimas. Então, pega essas. Se no espelho não olhar, não o poderei identificar, e assim você não poderá entrar. Leônidas entendeu que para ele não havia alternativa. Por algum motivo muito forte e irresistível, precisava entrar, e só ultrapassando aquela porteira isso aconteceria. Cedeu. Olhou-se no espelho, não sem antes dirigir um olhar de altíssimo desprezo e superioridade ao guarda-porteira. Um segundo antes de dirigir seu olhar ao espelho, ficou apreensivo ao perceber que o guarda, com olhar de grande prazer, demonstrava que alguma coisa iria acontecer. E essa coisa só poderia ser com ele, diante do tal espelho. olhou Apavorado, viu que vários dentes lhe faltavam, justamente os incisivos superiores, o que implodia sua beleza. Essa terrível visão fez com que sentisse uma pontada no coração, que doeu muito, fazendo-o proferir um lancinante grito. Antes de perder por completo a noção do que estava acontecendo, ainda ouviu uma sonora e sarcástica gargalhada do guarda. Alguém chamou-o com aflição. — Léo! Léo! Acorde, meu filho! Pelo amor de Deus! Era sua mãe, aflita, tentando acordá-lo. Custou-lhe despertar. Teve grande dificuldade para sair daquele semidesmaio. Trêmulo, suava da cabeça aos pés. Acalmando-se por ter acordado, não conseguia atinar como é que um sonho tão rápido lhe causara tanto desconforto. Levou os dedos à boca e sentiu o alívio. Percebendo a angústia estampada no olhar da mãe, não conseguiu conter uma reação que espontaneamente o acometeu. Começou a soluçar, perdido entre o que era real e o que não era. — Meu filho, meu filho, o que aconteceu? — Não sei, mãe. Tive um sonho muito ruim. — Que sonho, meu filho? Uh, — Depois eu conto. Muitas horas depois, Leônidas ainda estava acordado, com medo de dormir e voltar a ter aquele pesadelo. Só quando o dia clareou é que conseguiu adormecer, mas logo a mãe acordou-o, pois já era hora de ir trabalhar. Durante todo o dia, não conseguiu se concentrar nas atividades profissionais, eis que o terrível impacto que tivera com o mau sonho voltava insistentemente à lembrança. Mas alguns dias, quando na vigília, o sonho vinha à memória, mas aos poucos foi se dissolvendo, até que Léo acabou por esquecê-lo. Sendo o dia do pagamento, este seria também, com certeza, um bom motivo para se reunir a alguns colegas, após o expediente. No seu departamento, eram muitos os funcionários, e com muitos deles já fizera aquela mesma boba demonstração de apostar que em cinco minutos ganharia beijos de qualquer mulher. Desde a última vez, quando Pedro pagou a despesa, não mais voltar a fazer aquilo. Depois daquele dia em diante, começou a ter alguma indisposição física ao término do expediente. Agora que tinham recebido o salário, era comum que vários grupos de colegas se reunissem em algum bar para... umas boas rodadas de cerveja com aperitivos. E não só para a paquera, que então rolava solta, mas também as moças e até algumas senhoras casadas não perdiam aquela chance de um bom bate-papo com os colegas. Sempre Leônidas era convidado por um ou outro grupo. Dessa vez espantou-se por ninguém se lembrar dele, pelo que provou o gosto amargo da humilhação. Procurou Pedro e Moacir e lhes disse com manifesta superioridade: Como é que é? Estão com medo de ter de pagar a despesa? Os dois deram desculpas e se afastaram, deixando-o sozinho. Procurou outro grupo. Logo viu Modesto com Tiago. Convidou-os: E aí vamos tomar algumas? Uh, não me leve a mal, respondeu Modesto. — Mas hoje vamos nos encontrar com duas garotas. Não se deu por vencido. Dirigiu-se à lanchonete, aquela mesma onde se reunira com Pedro e Moacir. Viu uma mesa vazia e se acomodou. Fez seu pedido e ficou aguardando que chegasse algum conhecido para que pudesse realizar aquela grande demonstração do quanto tinha poder sobre as mulheres. Essa postura de Leônidas era-lhe uma compulsão, pois cada vez que conseguia realizá-la, sentia-se energizado, fortalecido invencível. Sozinho, à espera de que algum companheiro de trabalho chegasse, amargou por quase uma hora a solidão, mesmo em meio à lotação em que se encontrava a lanchonete. Já se preparava para ir embora, quando teve agradável surpresa. Duas moças, muito bem trajadas, exalando um agradabilíssimo perfume, aproximaram-se da mesa em que estava e, como quem não quer nada, gesticularam com o garçom que, à distância, sinalizou-lhes para aguardar vaga. Leônidas não titubeou. — Se vocês quiserem me dar o prazer? As moças se entrolharam, como que trocando opinião, acabando por aceitar o convite. Quando se acomodaram, Leônidas, exultante por dentro, assumiu aquela pose de conquistador e com voz bem aveludada perguntou às duas: Como é que os deuses foram tão generosos comigo em trazer ao mesmo tempo duas rainhas para banhar meus olhos em tanta beleza? No íntimo, o tanta beleza era o que pensava dele mesmo. Sou Jéssica, rainha Jéssica. Sou Suzana. Rainha Suzana. As moças gostaram do elogio. Leônidas emendou: Sou um humilde servo que ficará muito feliz se vocês o deixarem ficar na sua companhia. Ah, por que não? E a mesa é sua, respondeu Suzana. Sim, sua companhia só nos dará prazer, emendou Jéssica, complementando. — Além de segurança contra algum engraçadinho dos muitos que andam por aí. — Vocês trabalham em alguma empresa aqui por perto? — Somos estudantes. Um amigo recomendou esta lanchonete dizendo maravilhas não só dos lanches que são servidos aqui, como também do pessoal boa cabeça que costuma frequentá-la. — Hum, de minha parte fico lisonjeado, pois sempre venho por estas bandas. — Ainda não disse seu nome? — Oh, perdoe-me, sou Leônidas. Após essas breves frases, as jovens fizeram o pedido, lancharam e se prepararam para pagar a conta e ir embora quando Leônidas interrompeu. De forma alguma, vocês poderão pagar por aqui enquanto eu for vivo. As moças aceitaram a gentileza e se levantaram. Leônidas convidou. Posso levá-las? Mas você nem sabe para onde estamos indo. — Seja para onde for, irei com prazer. Hum, — Se é assim, então vamos. Após Leônidas acertar a despesa, encaminharam-se para o estacionamento. Levou-as ao endereço que indicaram e, ao chegar, elas o convidaram para uma rápida visitinha. Obviamente, Leônidas aceitou de pronto. Chegando ao apartamento delas, no quinto andar, os três adentraram, estampando na fisionomia uma sensual cumplicidade com o que poderia acontecer. As duas jovens se dirigiram a uma das dependências do apartamento e não foi, sem surpresa, quase que um misto de temor, Creônidas pôde perceber que trancaram a porta à chave. Ficou sozinho no meio da pequena sala, e logo sua leve preocupação se transformou em terrível realidade, pois de dentro de outra dependência saíram dois rapazes que lhe disseram, com grande ironia. Então o moço bonito veio para mais uma aventura? Entendendo de pronto que caíra numa armadilha, e avaliando que os dois eram robustos, muito robustos, Leônidas ainda gaguejou. — Quem... quem são vocês? O, o que querem? Perplexo, não esperou a resposta e atirou-se em direção a uma porta de entrada para sair dali, pois era óbvio que estava sendo vítima de uma cilada. Mas já era tarde. Um dos rapazes tinha se preparado para essa mais do que provável tentativa de fuga e alcançou-o logo lhe desferindo um forte tapa no rosto. Nunca Leônidas havia sofrido agressão igual. Doeu-lhe tremendamente por dentro e por fora, no rosto e na vaidade. Viu-se encurralado por dois agressores que sabiam muito bem o que deviam fazer e não demoraram a cumprir o que tinham planejado. Dar uma tremenda surra naquele Dom Juan barato. Enquanto apanhava, Leônidas foi devidamente informado do porquê. Eis que um dos rapazes, enquanto lhe aplicava bons safanões, escarecia prazeroso. Isso é para você aprender que não se deve mexer com moças desconhecidas e muito menos ser tão mentiroso. O outro, fazendo couro, distribuindo seu papo sem parar, perguntava sarcástico. Quantas moças você já iludiu? Diga-me, pois, para cada um daqueles beijos bobos que você roubou das inocentes, humilhando-as no meio da rua, esse mesmo número de pescoções eu vou lhe dar de presente. E toma-se o papo e pescoção. A agressão não era de molde a ferir gravemente, mas objetivava, isso sim, reduzir a níveis insuportáveis de humilhação a empáfia que Leônidas sempre demonstrara. Mas os agressores se excederam. Já beirando o desmaio, viu a jovens saírem do quarto, passarem soberanas por ele com um olhar de desprezo, retirando-se. Sem quase poder se mexer, com o corpo todo doendo, enquanto um o segurava, o outro aplicava bofetões que faziam um estranho eco na sala. À beira de perder a consciência, não conseguiu mais se manter de pé e caiu fragorosamente no assoalho. Sangrava bastante na boca. Lembrou-se do sonho e pensou, — Será que vou perder dentes? Mas não era isso que de verdade doía tanto, mas sim as grosserias que os agressores lhe dirigiam, sempre aludindo à sua decantada beleza. O Belezura está ficando tão feio. Será que alguém ainda vai querer beijar esse rostinho lindo? E aí, Narcisão, ainda vai desfilar a lindeza? Após muitas outras referências desairosas à bela figura de Leônidas, sempre seguidas de sopapos no rosto dele, que a essa altura também sangrava, os agressores o carregaram de volta ao carro, onde ele permaneceu por mais de uma hora em estado de quase inconsciência. Quando precariamente se sentiu fortalecido para dirigir, foi para casa. Antes passou num bar e lavou o sangue no rosto, que mesmo assim continuou a escorrer, embora fracamente. Seus pais, ao vê-lo com pequenos filetes de sangue pelos cantos da boca e com as faces arrocheadas, inchadas em demasia, tiveram um grande sobressalto. — Por Deus, meu filho, o que fizeram com você? O que aconteceu? Com muita dificuldade, Leônidas relatou que fora assaltado e quando eles fizeram menção de chamar a polícia, impediu-os, dizendo... Agora eu não poderia dizer muita coisa. Preciso tomar algum remédio. Quero ir a um pronto-socorro. O pai levou -o ao atendimento médico de urgência, e, quando ela entrou no hospital, o atendente quis detalhes, que Leônidas deu, adiantando-se ao pai que, por sua vez, ficou mais surpreso ainda. Disse Leônidas ao atendente. Estava namorando e dois bandidos apareceram de repente e me bateram sem parar, pois eu não tinha dinheiro para dar a eles. O pai de Leônidas sabia que aquela hora Renata estava na faculdade. O filho mentia. Após ser medicado, não sendo constatada nenhuma fratura visível ou perceptível, Leônidas voltou para casa com recomendação médica de retornar no dia seguinte para se submeter a exames mais detalhados que pudessem melhor avaliar os danos no seu corpo e nas partes internas das faces. Àquela altura, seu rosto inchara ainda mais. Nos lábios, alguns pontos. Voltando para o lar, antes de ir para a cama, foi ao banheiro e, sem maiores cuidados, olhou-se no espelho. Ante o que viu, deu um grito que fez com que sua boca se enchesse de sangue. A imagem do espelho era aquela mesma que vira na noite do pesadelo, embora os dentes não lhe faltassem. — Como aquilo era possível? — questionou-se. Por absoluta impossibilidade de explicar o insólito fenômeno, sua mente vivenciava o caos. Mas não demorou a reorganizar os pensamentos e, com firmeza inaudita, decidiu que se vingaria daqueles que o massacraram. — Todos eles, todos eles! — pensava com fervor. — Hão de pagar caro. Nesse diapasão mental, deitou e adormeceu. Teve outro pesadelo. Foi obrigado a jogar xadrez novamente com aquele medonho parceiro. Agora jogaria com as peças pretas. Jogou, perdeu. O terrível do sonho é que cada peça que perdia era um dente que caía, só que desta vez da arcada inferior.